Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor, mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Albert Einstein Assim como Albert Einstein, Greg Braden e próprio Jesus, nos fala sobre a importância e o poder que tem o amor na criação. Sem esse sentimento, nada se realiza pois é a fonte de toda a vida do universo o objetivo desta chave é ativar o amor por si mesmo o recordar de si o entusiasmo a vibração da vida no amor sentimento sublime que preenche todos os vazios necessidades e carências que o ser humano passa hoje e manifesta em forma de pobreza conflito ou doença ao despertar o amor você passa a ser guiado pela força e pela sabedoria divina, capaz de fazer com que aconteça, manifeste-se e atraia tudo o que você deseja na frequência da energia divina. Ao nos conectarmos com essa vibração quântica do universo através da glândula Timo, vamos poder ativar a frequência 852 hertz do universo que tudo faz criar e manifestar aqui no mundo fenomênico. Ativamos o poder de emantar, tudo que tocamos vira ouro, tudo que fazemos é um sucesso, com essa energia de amor que gera o magnetismo da atração, tão falada nesse século. Para ativar essas habilidades do real ser, o primeiro passo é fazer a ativar o amor e a gratidão, bem utilizando o que se tem agora, eliminar o falso eu que quer poderes e riqueza material. Pois ele não tem acesso à quinta dimensão e à sexta dimensão além, sabotando os seus desejos. A frequência vibracional do amor é a expressão mais elevada da manifestação da vida, um sentimento superior que vem de nossa essência ou fonte da vida que tudo cria no universo, da sexta dimensão. Em realidade, é o divino em nós, ou seja, a vida é manifestada em todo o planeta a energia do sentimento do amor é a fonte da substância etérica divina que mais precisamos e que dá a vida ou seja materializa tudo o que aqui pensamos através do sentimento iluminador acessamos a provisão infinita a substância etérica do universo que tudo cria para isso vamos utilizar as palavras de poder as afirmações e afirmações neste áudio. Desta forma, ao você ouvi-la com um fone de ouvido, você vai ativar o amor incondicional. O som, ou o verbo que é a dor, é a causa de tudo o que é. As vibrações das letras e com as múltiplas combinações de sons despertam os poderes latentes no ser humano. Comecemos por conhecer os mantras que servem para o despertar do amor e a intuição para ouvir o Deus interior, sua luz interna. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para assistir a palestra que ensina como você ativar o amor através do mantra da vogal O. Também vai ter o link da aula dos sete chakras, sete sons universais do Reiki nível 1, um curso que estará liberado em breve online. Com este áudio você vai poder ativar a tão chamada Boa Sorte, pois a sorte nada mais é do que uma vibração quântica além do bem e do mal, além da pobreza e da riqueza. Está além de tudo. A sorte é um sentimento relacionado ao amor. Roberto Boni, piroterapeuta, treinador mental. Se inscreva no canal para receber mais cursos de autoconhecimento e domínio de si. Deus, dê o seu like sorte, e multiplique. Noite, Você é luz, manifeste a sua luz. Sorte e, Sorte e dinheiro imediato. 5, 2, 0, 7, 4 nesse instante, nesse instante Coitinho, entre no ciclo, entre no ciclo da divina presença que me envolve inteiramente. Eu afirmo, há eu afirmo, uma, só presença, uma aqui, só presença aqui, a do amor, a do amor que faz vibrar que os, os corações de, os Deus, de ouvir, felicidade, e alegria, alegria, alegria. O universo de de de de flui de para Deus, meu flui interior para e em mim resplandece a luz espiritual do amor. A partir de agora há uma, sua agora, sua presença, a uma sua presença aqui, e a do aqui. amor, é do um, amor. Cristo é amor. O Cristo é amor, envolve não só sentimento, de unidade. Tudo que faço, tudo que está que cheio, toco, da, presença está cheio da presença do amor. O um amor eu vivo, um amor eu vivo. Eu um um movo-me um e existo movo e existo. Aonde eu vivo, quem eu vivo, o que eu faço, está cheio da presença do amor. O amor é a essência, de todos, é a essência de todos os seres, é a saúde do é a corpo, corpo, do corpo e, da mente. e da mente, é a saúde, é a saúde. A riqueza da riqueza e da prosperidade, da prosperidade do, ouro. E do ouro. O amor é a o própria, é a energia, própria da energia da prosperidade. pois ele é tudo fácil crescer, crescer e, faz prosperar. e prosperar. Tudo que toco, tudo que vira, toco, ouro. vira tudo ouro, tudo que faço é um sucesso, é um sucesso. Porque, sou porque sou regido pela harmonia, pela harmonia e, a e a energia do amor. Do amor. Do amor. A harmonia é a a expressão do amor. E quase brados de felicidade. felicidade, de felicidade e alegria. Agora e alegria, que você sabe que a sorte é uma energia do amor. Todo o dinheiro que precisa vem de forma imediata. Basta o amor ativar. 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8. Ativar. 5, 2, 1. 2 0 7 4 1 8 Amor Ativar Por que agora as coisas estão tão maravilhosas para mim? Por que agora tenho o dinheiro que desejo? O relacionamento tão perfeito? Por que agora o amor rege a minha vida? Por que? Tudo que toco vira ouro e tudo que faço é um sucesso. Por que? 4, 8, 2, 1, 2, 8. Deus provê sorte, sorte, sorte e dinheiro. Sorte imediato. Deus provê. Sorte e dinheiro. Imediato. 5. 2, 0, 7, 4, 4, 8. Ativar. Por que me amo tanto e sou tão realizado no amor? Por que? Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades através do amor. O amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece. Agora que você, que, que você sabe que a sabe sorte é, que é uma energia faço, do amor, amor todo o dinheiro do que, precisa, que precisa vem de, vem de forma imediata. imediata basta com imediata, o amor. Ativar 5, 2, 0, 7, 4, 5, 8. A como ativar. você conseguiu, em tão um pouco Zero, tempo, Zero, transformar Zero, seu relacionamento sete, e ter quatro, uma vida amorosa um, maravilhosa? Amor, como ativar? Oito. Deus provê sorte, sorte e dinheiro sorte quatro, imediato. 1, 2, um. Sorte hum. e dinheiro imediato. 9.01.08. Sete.48. Amor. Ativar. Ah, Por que me amo tanto e sou tão realizado no amor? Por que? Deus, satisfaça e provê nesse instante das minhas necessidades. Entre o um ciclo infinito através da divina Homem. presença que o me envolve Deus. inteiramente, flui para o o interior, interior a uma só presença resplandece em todo que toco, que, que faz vibrar os corações de amor, de dor e alegria. O infinito amor de Deus flui para mim interior deseja, e em mim resplandece a luz espiritual do amor. A partir de agora, há uma só presença aqui, é a do Amor. Cristo é amor que a todos os seres envolve num só sentimento de unidade. 9 0 Tudo que faço, tudo que toco, está cheio da presença do Amor. No Amor eu vivo, movo-me e existo. Aonde eu vivo, com quem eu vivo e o que eu faço, está cheio da presença do Amor. O amor é a essência de todos agora, os seres, é a saúde a do vida corpo e da mente, está resolvida. é a saúde o da riqueza, da prosperidade realizar? e do ouro. O amor é a própria energia da prosperidade, Oito. pois ele tudo Oito. faz crescer agora é que você sabe Quarto, que a um sorte troco, é uma energia ouro. do amor, tudo o dinheiro é um que é um precisa vem de forma do imediata, basta o amor. Do amor ativar a sim. harmonia. A expressão zero, do amor zero, que faz e os corações com felicidade um, e alegria. Oito, ativar 5, 2, 0, 7, 4, 1. 8 amor, é a ativar. 8 8 oi, oi, oi, Você sabe que o amor rege a sua vida agora. E você sorte, Deus, tal certeza que só em breve ocorrerá felicidade, uma maravilhosa dita, transformação dinheiro, Deus que provê sorte, Deus dinheiro e provê. felicidade sorte, em minha vida. Dinheiro e felicidade Por que sou tão abençoada agora. Deus que provê 8, sorte, 8, 8, dinheiro e felicidade 8, em minha 4, vida. 1, 8, 2, 8. 8, 2, 4 Deus um, provê sorte, zero, dinheiro um, felicidade dois, em oito, minha oito, vida. 9, Deus provê um, sorte, oito. dinheiro e felicidade em minha vida. Por que sou tão abençoada agora? Por que? Agora que você oito, sabe oito, que a sorte é uma energia quatro, do amor, um, todo o dinheiro dois, que precisa um, vem dois, de forma oito, imediata. Basta o amor ativar, pois 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8, ativar, 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8, amor ativar. Deus prove sorte, dinheiro e felicidade. Nesse instante, entre no ciclo infinito da divina presença que me envolve inteiramente. Eu afirmo, há uma só presença aqui, a do amor, que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. A partir de agora, há uma só presença aqui, é a do amor. Cristo é amor que a todos os seres envolve num só sentimento sorte, de idade, sorte, dinheiro, sorte, felicidade, dinheiro, felicidade, dinheiro, felicidade. Tudo que faz, tudo que toca, está cheio da presença do dinheiro. amor. O amor eu vivo E agora o amor rege a minha vida. Tudo que toco vira ouro. E tudo que faça um sucesso. Por quê? O que eu faço? Deus está cheio da presença do amor e felicidade. O amor é a essência de todos os seres. A saúde do corpo e também. A saúde da riqueza, da prosperidade. O amor é a própria energia da prosperidade. Pois ele tudo faz crescer e prosperar tudo que toco vira ouro tudo que faço é um sucesso porque sou regido pela harmonia e a energia do amor a harmonia é a expressão do amor que faz vibrar os corações de felicidade e alegria você sabe que o amor é esse instante, a sua vida agora entre no ciclo infinito em total da certeza presença que, que me envolve inteiramente ocorrerá uma maravilhosa transformação, transformação em sua a vida. amor, que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual Como você conseguiu, em tão pouco tempo? A partir tempo, de agora, a uma só presença, presença e é a tua morte. Cristo é amor e a todos os seres envolve num só sentimento de unidade. De Oito. Tudo o que faço, tudo o que toco, está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, do me sorte, e existo. Nove zero. Aonde eu vivo, e com quem eu vivo e o que eu faço, está cheio da presença do amor. O amor é a essência de todos os seres, é a saúde do corpo e da mente, é a saúde da riqueza, da prosperidade. Sorte, dinheiro, O amor é a felicidade. própria energia da prosperidade, pois ele tudo faz crescer e prosperar. Sorte, dinheiro e felicidade a hoje. em mim. O que faço é um oito, sucesso, oito, porque sou regido oito, pela harmonia quatro, e a energia do amor. Um, a harmonia dois, é a expressão oito, do amor que nove, faz vibrar os corações zero, de felicidade um, e alegria. Oito. Nesse instante, entre no ciclo infinito da minha, presença que tão me envolve amor. Eu afirmo, há uma só presença aqui, o amor, e provê que faz embrados minhas de necessidades de através da amor. O, o amor, amor de Deus flui para, de para mim interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor e tudo que faço. Que a partir de, de amor, agora, há uma só presença aqui, que é do só só. amor. Cristo é amor que a todos os seres envolve num só sentimento de unidade. Tudo que faço, tudo que toco está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, movo-me e existe. Aonde eu vivo, com quem eu vivo e o que eu faço está cheio da presença do amor. O amor é a essência de todos os seres, é a saúde do corpo e da mente, é a saúde, da riqueza, da prosperidade e do ouro. O amor é a própria energia da prosperidade, pois ele tudo faz crescer sorte, e prosperar. dinheiro, tudo que vira ouro. Tudo que sorte é um sucesso, dinheiro, porque felicidade, sou regido pela harmonia Deus, e a energia profe. do amor. Sorte, dinheiro, harmonia é a expressão do amor. Vida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 A partir de agora, há uma só presença aqui, e a do amor. Cristo é amor você e há todos os seres que em movem num só sua vida de unidade. E você tem total certeza que muito que em tudo breve, que faço, tudo que torrerá está uma cheio maravilhosa da presença do amor. Transformação, um amor eu vivo, movo-me e existo. Aonde eu vivo, com quem eu vivo e o que eu faço, está cheio da presença do amor. O amor o é a essência de todos os seres, e felicidade, a saúde do corpo e da mente, só a saúde, dinheiro, a riqueza, e prosperidade, e do amor. O amor é a, sorte, a própria energia da dinheiro, prosperidade, nesse espírito que faz e e O infinito, da divina presença, da provém, dinheiro, amor, dinheiro, que não envolve o que faz Eu o um sucesso bem, a uma só a presença regido.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 Felicidade. Deus satisfaz Deus e provê, provê todas as minhas necessidades sorte, dinheiro, através da amor e minha vida. O amor de Deus, Deus flui para meu interior sorte, e em mim dinheiro, esplandece em tudo que em toco e tudo que faço oito, esse amor. Oito, oito, oito. Sorte, agora, há uma só dinheiro, presença aqui, felicidade. Do amor. Cristo é amor, sorte, que todos os seres envolvem num só sentimento de unidade. Deus provê. Sorte, o que dinheiro e felicidade está cheio da presença vivo. do amor. Deus, no amor provê. eu vivo, Sorte Ovo, eu vi, dinheiro e felicidade em minha vida. aonde eu oito, vivo, com quem eu oito, vivo e o que eu oito, faço, está quatro, cheio da presença um. do amor.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 É a expressão do amor que, que faz sorte, vibrar os corações dinheiro, de felicidade, felicidade e alegria. Sorte nesse instante dinheiro, entre o um ciclo infinito da divina presença que me envolve inteiramente. Sorte, eu afirmo e a uma só presença aqui. Vida, a tua que provê faz vibrar os sorte, corações de felicidade, dinheiro, e, felicidade e alegria. O vida. infinito amor de Deus oito, flui para oito, meu interior oito, e em mim resplandece quatro, a luz sorte, espiritual do A partir de agora há uma só presença aqui sorte, nove, que é a do amor zero. Cristo é amor que a oito, todos os seres envolve num só sentimento de unidade. Tudo que faço, tudo que toco está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, movo-me e existo.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 Porque sorte, sou regido dinheiro, pela harmonia e em que me amo tanto, amor. sou tão realizado no amor. A harmonia, é a expressão dinheiro, do amor e que faz vibrar os dinheiro, corações da felicidade e, e alegria. Todas minhas necessidades oito, através quatro, do amor, um, o amor dois, de Deus flui um, para um, meu interior dois, e em mim resplandece em tudo que toco e tudo um, que faço oito, esse amor. Sorte, dinheiro, felicidade. Sorte, dinheiro, felicidade. Deus provê sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Deus provê sorte, dinheiro sorte, e felicidade sorte, em minha 8 Oito, oito, sorte, oito sorte, dinheiro, e quatro, um, dois. Deus um 2, 8, 9, 0, 1, 8, sorte, oito, ninguém, nove, felicidade zero, Nesse instante, entre no ciclo infinito da divina presença que me envolve inteiramente. Eu afirmo, há uma só presença sorte, aqui, o amor, felicidade, que faz vibrar os corações de felicidade sorte, e alegria. Dinheiro, o felicidade, infinito amor de Deus flui para Deus, meu interior rover, e em mim resplandece a luz dinheiro, espiritual e do amor em minha vida. A partir de Deus, agora, há uma rover, rover, só presença aqui, é do amor. Dinheiro, Felicidade. Cristo é amor que a todos vida. os seres envolve num só sentimento oito, de unidade. 8 4 Um. Dois, tudo que faço, tudo que toco, um, está dois, cheio da presença do oito, amor. No nove, amor eu vivo. Zero. Um, Movo-me um, e existo. Oito. Aonde eu vivo, com quem eu vivo e o que eu faço, está cheio da presença do amor. O amor é a essência de todos os seres. É a saúde do corpo e da mente é a saúde da riqueza da prosperidade só ouro dinheiro. dinheiro o amor felicidade. é a própria energia da prosperidade pois Sorte. ele tudo faz crescer dinheiro. e prosperar felicidade tudo que toco vira Neuro. ouros Prove. tudo que faço Sobre. é um sucesso dinheiro Porque Porque energia é belarmino amor energia do amor Sorte, de de Deus, harmonia, a, felicidade. a expressão e do, amor, do amor que faz vibrar-nos de felicidade da alegria. O amor de Deus um, dois, flui para dois, meu interior um, dois, e em mim resplandece. tudo que toco dois, nove, e tudo que nesse faz. Nesse instante, um, esse amor entre no ciclo oito. infinito da divina presença que me envolve inteiramente. Eu afirmo, há uma só presença aqui, a do amor que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. A partir de agora há uma sorte, só presença aqui, que dinheiro, é do amor. Felicidade, Cristo é amor que a todos os seres sorte, envolve num só dinheiro, sentimento felicidade. de felicidade. Deus provê. Tudo que sorte, faço, tudo dinheiro, que toco, está cheio da presença do amor. No amor eu Deus vivo, promovo-me e existo dinheiro e felicidade. Em Aonde eu vida. vivo, com quem eu, eu 8, vivo e o que eu 8, faço, está 8, cheio da presença 8, do 4, amor. 1, o amor 2, é a essência de todos 1, os seres. 2, é a saúde do corpo e da mente. 0, e 0, é a saúde 1, da riqueza, 8, da prosperidade 8, e do ouro. O amor é a própria energia da prosperidade, 1, sorte, pois ele é tudo dinheiro, faz crescer e felicidade. prosperar. Tudo que toco vira sorte, ouro, tudo dinheiro, que faço é um sucesso, porque sou regido pela dinheiro, harmonia, sorte, energia dinheiro amor. e felicidade. E como você conseguiria a expressão do amor, amor ele faz de orações de felicidade e ter uma vida, vida. Dado no amor. Porque Deus satisfaz e provê todas as dinheiro, minhas necessidades através do amor. O sorte, amor de Deus dinheiro, flui para mim interior e em mim resplandece Deus prove em tudo que toco sorte e tudo que faço e felicidade amor em minha vida. Deus provê sorte dinheiro e felicidade nesse instante entre no círculo infinito, infinito da Oito divina presença Oito. que me envolve inteiramente. Quatro. Um. Eu afirmo Dois. há uma só presença aqui, um. Dois. do amor, Oito. que faz vibrar os corações de, de felicidade um. e alegria. Oito. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. A partir de agora há uma só presença aqui e a do amor. Cristo é amor que a todos os seres envolve num só sentimento de unidade. Por que me amo tanto e sou tão realizado no amor? Tudo que faço tudo Porque que toco está cheio da presença Deus do amor. Satisfaz, o amor eu que vivo provê, felicidade, movo felicidade, as minhas necessidades através ator, do amor. Aonde eu vivo, com, com quem Deus eu vivo, flui para meu interior. Está cheio da vivo, presença do amor. Em tudo que toco, o amor é a, é a essência de todos os seres. Esse amor é a saúde do corpo. Mente. É a saúde, da riqueza, da prosperidade e ouro. O amor é a própria energia da prosperidade. Agora que você sabe que a sorte é uma energia do amor, todo o dinheiro que precisa vem de forma imediata. Basta pela harmonia e a energia do amor. 5, a é a expressão sete, do amor quatro, que faz vibrar os um, corações um, de oito, felicidade a, e alegria. 5, 2, 0, 7, 7 Neste instante, um, entre no oito, infinito, amor da divina a, presença que me envolve inteiramente. Eu afirmo, há uma só presença aqui, a do hum, amor, que faz vibrar os corações sorte, de felicidade, dinheiro, e alegria, felicidade. O infinito amor de Deus. Sorte, interior, dinheiro e em felicidade. Deus provê sorte, de agora, dinheiro e felicidade é em o amor. minha vida. Cristo Deus amor provê a sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Oito, oito, faz, oito, quatro, um, dois. Um, dois, oito, nove, Zero. Vivo, um, com quem eu vivo, oito. O que eu faço está cheio da presença do amor. Porque agora o amor rege a minha vida, tudo que toco vira ouro, e tudo que faço é um sucesso. Por quê? A prosperidade do O amor é a própria energia da prosperidade, pois ele tudo faz crescer e prosperar. Tudo que toco vira ouro, tudo que faço é Deus, sorte e dinheiro sorte. imediato, como Deus você conseguiu em tão sorte pouco tempo e dinheiro transformar imediato. seu relacionamento e ter uma sorte. vida amorosa cinco. maravilhosa, 7, 4, 1, 8, amor, 8, vai, Deus provê sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Deus provê sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. 8884-1 Deus provê sorte e dinheiro imediato. Deus provê sorte e dinheiro imediato. 5 2 0 7 4 5 8. Amor ativar. Agora que você sabe que a sorte é uma energia do amor, todo o dinheiro que precisa.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 nesse instante Porque agora, entre nos círculos infinitos da tua presença que me envolve inteiramente E agora teu afirmeiro que há uma só presença aqui o um relacionamento do, do amor, amor que faz vibrar os corações de mar. felicidade e alegria o, o infinito amor de Deus 8, flui 8, para 8, meu 8, interior 8, e em 4, mim resplandece 8, a luz do 8, ritual 8, do amor a partir de agora há uma só presença aqui é do amor Cristo é amor que a todos os seres dinheiro, envolve num só sentimento cidade, de unidade. Sorte, dinheiro, tudo que faço, tudo que toco, está cheio dinheiro, da presença do amor. Suo amor é o vivo, movo-me e existe minha vida. Deus, onde eu vivo, com quem que agora vive, o amor faz a minha vida, está cheio tudo da que presença, toco vira ouro muito, e tudo que faço é um sucesso. É a é. de Por todos quê? os seres, Quarto, é a saúde do corpo,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 Faz vibrar os corações de felicidade e alegria agora, agora, que a sua vida por hora vai estar resolvida com o próximo sonho que você deseja realizar. Você sabe que a sorte é uma energia do amor. Todo dinheiro que precisa vem de forma imediata. Basta o amor ativar. Por que me amo tanto que sou tão realizado Sete, quatro, Deus, oito, faz e proverba todas minhas Duas, de sete, sete, Amor e para mim, amor e para é mim, é. amor e para, para, para mim, amor e para mim, amor e para amor e paz. Como você conseguiu, em tão pouco tempo, transformar seu relacionamento e ter uma vida amorosa, maravilhosa, Felicidade. Deus?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 Amor, que é amor, ser, e amores em amor, não só um sentimento, não um só sentimento de unidade. Um um tudo que faço, tudo, tudo, tudo que faço está cheio tudo, da presença, está cheio da presença. amor é o vivo, um amor é o vivo. Eu vivo e existo, porque agora tenho o que desejo. Onde eu vivo, onde eu vivo está cheio da presença. Deus, o amor Deus amor que sorte o amor, o amor. A saúde do corpo e, de e da gente, de a saúde aaron, da a, a riqueza da prosperidade. Pois é, o amor bem, e diyorum, e Adeirão, é a Europa energia da prosperidade. E agora de faz tudo mais crescente e prosperar é Tão maravilhoso para mim que toco, tem a que agora um sucesso. Porque sou regido pela harmonia e minha energia do amor. Porque a harmonia é a expressão do amor. Faz vibrar os corações de felicidade e alegria. 2. 1. Agora, agora. que a, é a sua vida, vida agora? agora?